Percebe-se que muitas vezes o pedestre não tem conhecimento das suas obrigações e dos seus direitos em relação ao trânsito, então nós precisamos educar a todos. É ensinado principalmente, a gente tem uma postura defensiva em relação ao trânsito, ou seja, ter um cuidado para que eh, não se coloque em risco. Sempre positivo, sempre importante que o pedestre atravessem em linha reta, porque isso pode causar uma diferença de percepção em relação às viaturas que chegam até ele Esse é um problema sério né? A outra é andar na pista ao lado, paralelo aos carros né? que também dificulta a percepção dos carros em relação à sua movimentação né? É, esses são os, os problemas mais sérios E a outra, que é um problema também muito significativo Porque tem muitos pedestres envolvidos que também estão alcoolizados É o uso de álcool Se bebeu, não dirija e se beber, não chegue perto de uma pista Porque é muito perigoso, você perde o controle Não sabe o que está fazendo, muitas vezes Tem uma visão distorcida da, da, da realidade E isso causa muitas mortes, infelizmente